Bem-vindo à Khan Academy! Neste vídeo, vamos fazer uma soma de dois números com vários dígitos. Eu espero que você entenda das duas formas que nós vamos fazer, da forma convencional e explicando o que nós estamos fazendo na realidade. Vamos pegar o número 40.762 mais o número 30.000, 473. Vamos montar aqui uma tabela com dezenas de milhares. Aqui nós temos dezenas de milhares. Nós temos os milhares. Nós temos as centenas. Nós temos as dezenas. E nós temos as unidades. Vamos, primeiro, representar esse número. Ele tem 4 dezenas de milhares, 1, 2, 3, 4. Nós temos 0 milhares, nós temos 7 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 6 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós temos duas unidades, uma, duas. Então, representando aqui, nós temos 4, nós temos 0, nós temos 7 centenas, nós temos 6 dezenas, e nós temos duas unidades. E vamos somar com o um número, que nós temos 3 dezenas de milhares, nós temos 0 milhares, nós temos 4 centenas, nós temos 7 dezenas, e, finalmente, nós temos três unidades. Então, agora, vamos somar esses dois números da maneira convencional. Representando esse segundo número, nós temos três dezenas de milhares, nós temos zero milhares, centenas, nós temos um, 2, três, quatro centenas, nós temos 7 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nós temos 3 unidades, 1, 2, 3. Quando vamos somar as unidades, 2 mais 3 unidades, temos 5 unidades, o que nós temos um algarismo que representa as 5 unidades. Agora, temos um problema quando vamos somar 6, dezenas com sete dezenas. 6 dezenas com sete dezenas não tem representatividade nos nossos algarismos. Portanto, 6 mais 7 dá 13. 13 o quê? 13 dezenas. Então, como é que eu escrevo 13 dezenas? Eu escrevo 3 e vai 1. E como é que nós podemos representar aqui nessa soma? Nós temos 6 dezenas mais 7 dezenas. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí temos um problema. O que nós podemos fazer é substituir essas 10 dezenas e acrescentar mais uma centena na casa 10 centenas. É o que a gente fez aqui. Agora temos um outro problema, pois nós temos uma centena mais 7 centenas mais 4 centenas, e não temos um algarismo que represente essa soma. Então, 1 um mais 7. 8 mais 4, 12 centenas. O que nós podemos fazer é escrever 12 centenas como sendo 1 milhar e 2 centenas, que é o mesmo que 12 centenas. A nossa soma fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mais 2. E nós podemos representar essas 10 centenas como sendo 1 milhar. E, obviamente, resta 2. E foi o que nós fizemos aqui. Portanto, temos aqui 1 milhar com nada. Então, vamos ter 1 milhar. E nós temos aqui 1 milhar. E agora, na casa das dezenas dos milhares, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 4 dezenas de milhares, mais 3 dezenas de milhares, nós vamos ter 7 dezenas de milhares. Verificando aqui nossa soma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dezenas de milhares, temos mais 1 milhar, temos 2 centenas, temos 3 dezenas e temos 5 unidades, perfazendo o número 71.230. 35. Então essa é a maneira convencional e esta é a maneira de você entender o que é que nós estamos fazendo quando somamos as casas das unidades dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares. Espero que você tenha entendido o vídeo, faça o curso da Khan Academy e até o próximo vídeo.